Administrar sua creche de cachorros ficou muito mais fácil. Dê adeus a planilhas e papeladas e conheça um novo futuro. Conheça o sistema Melissa. Você pode registrar em tempo real todas as atividades de cada cachorro, tudo de forma organizada e objetiva, facilitando a sua rotina e a do seu cliente que também estará acompanhando cada etapa. Com a função Chegando, você será notificado no momento em que o cliente estará vindo para entregar ou buscar o seu cachorro, tendo informações de distância para a chegada, auxiliando assim no preparo da entrada e saída do cachorro. E mais, tem o um relatório completo das atividades de cada cachorro por período. Basta um clique e você pode gerar um boleto de cobrança gratuito, direto no banco. Viu como é simples ter o controle de sua creche de cachorros em suas mãos? Acesse www.milissa.net agora e saiba mais.